Muito bem, vamos lá começar mais uma live do Arte Fora do Museu. Deixa eu me ajeitar aqui. Enquanto Mozart não chega, meu convidado de hoje. Sejam bem-vindos todos que estão me vendo neste momento. Ricardo, que entrou aí, um abraço. Já já a gente começa essa transmissão ao vivo aqui do Insta. Aqui é, depois a gente sobe no... No YouTube, no Facebook e também vira um podcast para você ouvir quando você quiser essas entrevistas aqui que fazemos ao vivo. Mozart entrou. Vamos lá, Mozart, meu caro. Vamos começar falando sozinho. E o meu convidado de hoje é o Mozart Santos. Tudo bem, meu caro? Me vê aí, me vê, me escuta? Tô, tô vendo? Estou escutando. Tudo então bom? Tá, então tá perfeito. Tudo bem, cara. Beleza? Massa. É. Antes de mais nada,brigadão aí, cara, por ter aceito o convite. É... Vai ser um prazer falar com você aqui nessa próxima uma hora, um bate-papo aí informal, praticamente. É só um papo de amigos. Prazer te conhecer, mesmo que seja virtualmente. É o... É, o... é o que nos resta enquanto a vacina não vem, tá chegando, mas ainda não dá. É verdade. Verdade, verdade. Cê prazer tá... também, prazer, prazer, obrigado pelo convite e. Vamos participar. Bora. Você está onde exatamente agora? Agora estou em São Paulo. Eu sou de Recife, né? mas estou agora em São Paulo. Faz um ano que estou aqui. Tá. Deixa eu só fazer uma breve introdução sua, então, cara, para a gente começar. Vou falar um currículo seu aqui. Se tiver alguma coisa errada, você fique à vontade para me corrigir. Mas tá Mozart Santos é um VJ, DJ e artista visual Sim. pernambucano especializado em projeções e videomapping. Mozart é um dos fundadores do coletivo Projetemos, Responsável por projetar manifestações artísticas na empena de prédios durante a noite em diversas cidades do Brasil, correto? Sim. Isso é um, um artista breve plástico. Um... Artista plástico, isso, é, isso é, é importante, isso é importante falar. E aí, e aí uma das mídias que eu trabalho é ser DJ, né, com projeções. Legal. Cara, antes de começar, de fato, eu quero só te perguntar como é que você tá aí. A gente falou agora um pouco aí da... da... Já vacinou? Já tem previsão de vacinação? Como é que tá? Rapaz, eu me vacinei ontem. Oh, parabéns. Ontem, ontem, parabéns. Massa. Também a minha vacina foi, foi emocionante. Foi importante. É... Foi, foi de surpresa, né? Eu, eu, eu, eu fui... fui... É, lá no posto de vacinação, porque eu, eu sou hipertenso. E aí, isso possibilitou eu, pela minha idade, tenho 47 anos, me, me vacinar agora. Pô, que bom que você se vacinou, cara. Espero que minha vez chegue logo também. gente vai chegar? Eu tô com é, 42. É logo, logo, logo, logo tá aí. E eu vou te perguntar agora também como é, que você, como é que tem sido pra você, cara, esses últimos um ano e seis meses, sei lá, de pandemia de quarentena, como que isso afetou sua vida, e sua criação artística também. Eu sei que muito do Projetemos tem essa visibilidade durante a pandemia, né? Mas eu queria e, que você comentasse e... um pouco como, como isso te afetou artisticamente. Afetou dra drasticamente, dramaticamente, afetou muito, mudou completamente a, a minha forma de trabalhar, de executar, de pensar as ações, né? Faz, como eu te falei, faz um ano, um ano e meio que eu estou morando aqui em São Paulo, Nesse um ano, um ano e meio, eu acho que eu não conheço é, é, muito mais do que a minha quadra. Eu desci para ir no supermercado e, e voltei para casa correndo, que a gente está se mantendo aqui é, reservado e se cuidando, né? Mas vamos começar do começo. É, eu morava em Jaboatão, com minha família, e aí, durante a pandemia, a gente viu todo mundo deixando de, de ir trabalhar para ficar em casa... E aí foi quando a gente viu, é, eu da minha janela, vi que as pessoas não estavam ficando em casa, as pessoas estavam descendo para ficar, é, ficar lá embaixo com os filhos, com os amigos, todo mundo se encontrava às quatro horas da tarde, era, era momento de lazer. E não era essa situação, mas tudo isso causado pela desinformação. Então foi isso que é, motivou a gente a criar o Projetemos. Então foi quando eu, Felipe Spencer e Bruna Rosa, a gente é, conversou e decidimos decidimos que as nossas expertises deveriam se ser, é, entrar em prática nesse momento para a gente colocar é, informação na rua, levar, já que a gente não podia sair, a luz dos nossos nossos projetores sairiam sairiam pelas janelas. Então a gente passou a projetar e criar e fazer as criações de forma de dentro para fora, né? Porque como VJ a gente trabalha com eventos também. Então parou, pararam os eventos até agora, é, é, não, não voltaram os eventos, não tem shows, não tem é, atuação para os VJs, o campo de VJs. Então o primeiro movimento da gente foi acionar a, a galera, a VJizada. Que eram os profissionais que sabiam fazer, tinham equipamentos para fazer, e aí começaram a, a projetar. E aí, a partir daí, é, é, a gente levou informação, levou arte, levou é, vídeo com música, a gente fazia live também. É, e com essa nova. Esse, esse novo, nessa nova abordagem para para a cidade, essa nova abordagem para a projeção, a gente amplificou o, o, o poder do video, da, da videoativação, né? da da, video, da arte urbana, de forma geral, arte cidade, arte urbana. Então, é, a gente teve dois convites para fazer parte de, de museus importantes. O Museu da Língua Portuguesa, hoje tem um vídeo do Projetemos, na reabertura do museu, vai ter nosso vídeo lá. E hoje, o Mac, Mac Usp tem uma exposição internacional em que o representante do Brasil é o Projetemos. Muito legal isso daí, cara. É, a gente vai falar de várias partes do, do seu trabalho, né, numa pesquisinha que eu fiz aqui, você tem coisas de projeção, inclusive no, no Galo da Madrugada, né, que eu... Isso. É, acho que foi, foi o último evento antes da, da, da, da quarentena, é, não foi? Exatamente, foi a última ação em que a gente pôde ir para a rua. É, esse ano, o Galo da Madrugada, ele, ele foi high-tech, né? Ele teve alta tecnologia, várias, várias possibilidades de aplicação de placas de LED. E nessas placas de LED, são... E, e fitas de LED também na cauda do, do, do galo. Então, precisava ter o conteúdo para passar ali. Então, foi a minha minha parte, minha colaboração, foi a criação do conteúdo é, visual para o galo da madrugada. Então, de dia e de noite era visto, porque o LED estava aceso no corpo do galo inteiro. Foi bacana isso. E foi, eu imagino, posso estar enganado, mas deve ter sido a sua obra é, com maior visibilidade, né? Porque o... o a... <risos> Ah, o público do Galo da Madrugada, eu estive lá uma vez e é espantoso, assim, é muita, muita gente. Foi, de fato, é, o seu campeão de, de audiência? É, eu acho que sim, o um campeão de audiência de, de você ver ao vivo, né? É, sim, sim. É, talvez até... É, é você tem razão, acho que o, o, a maior audiência foi essa, essa peça, assim, essa obra. Que bacana e gigante, né? é algo, algo histórico. É, eu vi, eu, eu só vi, enfim, eu não, não, não tava nesse carnaval no, no Recife, né? Mas é, é, eu achei até interessante a proposta. Assim, no ano que eu fui, era. Tinha nada de high-tech no, no Galo, né? Era só o Galo mesmo. Achei interessante uhum. essa modernização. É... Já existe um plano já para o carnaval do, do ano que vem? Ou você não tá envolvido em nenhuma <risos> parte disso? Você não sabe de nada ainda? Não, então. Está tudo em suspenso, né? a gente não sabe de nada. Não sabe o que é está que acontecendo, o que, é que vai acontecer para o futuro. Porque é, é, a população idosa de Jabotão, de Guararapes, por exemplo, hoje não, não tem vacina. Eles receberam uma parte da Coronavac, mas a segunda dose não tem porque não chegou. Então, como é que, a, como é que vai ser essa situação? Né? As pessoas receberam a primeira parte e não receberam a segunda dose, que deveria ter recebido já... Há um mês atrás. É difícil prever qualquer é, evento, né? Não, não, não tem como Brasil. prever nada. A, a, a, forma, a abordagem que, infelizmente, nosso principal antagonista no, no, nesse trabalho em relação ao coronavírus são. É, quem deveria ser o principal protagonista, né? É. E aí é difícil, a pessoa que deve cuidar, está descuidando e desautorizando algumas coisas, destrói, destrói a sequência que poderia levar a gente para um sucesso. É, mas falando é, de informação e não de desinformação, como, é. como os nossos, o, o nosso governante especificamente faz muito bem, né? eu acho que eu tenho um... um esse caráter que você falou da origem do Projeto Temos, eu acho muito interessante, né? Que foi quando você notou que existia realmente uma desinformação, né? As pessoas na rua sem sem saber da gravidade e o Projeto Temos nasce um pouco com isso. Então, como como, é, como que você aliou o conteúdo com a forma na na exibição? Esse conteúdo é, ele veio via colaboração ou foi o foi realmente vocês três aí do começo do projeto, temos que organizou isso por conta própria. Então é, nós três, eu, Felipe, e Bruno, a gente tem formações bem distintas. Bruno é cientista é, social, cientista, cientista política. Felipe Spencer é publicitário, designer. E eu minha formação em artes plásticas. E aí a gente usou essa essa Todas essas nossas teorias para a criação disso. O foco era informação, informar, criar cartazes, criar placas que levassem letras e essas letras levassem mensagens. A legibilidade. Então, a gente trabalhou com fundo preto, letra branca ou o contrário. Fundo branco, letra preta, a, a letra bold, sem serifa, o máximo legível possível. E de tanto a gente trabalhar isso, eu acredito até que a gente mudou a forma de, de visualização, sabe? A gente criou uma forma estética. O temos tem uma estética, que é essa estética limpa, de textos com letras grandes, grossas. É, então, é, quando você olha uma coisa lá na rua, tem letras projetadas, tu sabe logo que é o Projetemus, Pela forma como foi criada, como foi dirigida para ser legível, ser limpa e ser, ser objetiva no, no sentido de passar informação e cuidar do outro a partir da, da informação. Isso é muito legal o que você falou porque acho que um, acho que é quase um, uma meta, né, para os artistas é, é você ter uma identidade reconhecível, né? Acho que vocês conseguiram isso através de, um, de fontes, acho que isso é, é, uhum. que é que é algo, enfim, é, é é usado por tantas pessoas que você, você associar uma fonte com o seu trabalho é, é, é raro, eu diria. É, exatamente. É, é, é, a prática diária e você se fazer serviço, você se fazer é, é, reconhecer pelo que tu faz todo dia. Né? Se tu fizer é, um recado para os nossos amigos desenhistas, eu também desenho, se tu tem Papel e lápis, que é a coisa que nunca vai faltar. E se fizer o uso disso todo dia, mesmo que não vá fazer uma exposição, mas no mínimo tu vai ter quase 400 desenhos no fim do ano. Então, isso vai fazer tu, você ficar especialista naquele que tu faz, na tua forma de fazer. Não existe forma certa nem forma errada, existe a sua forma. A melhor forma, a forma mais prática de alcançar aquele objetivo no caso nosso objetivo era levar a informação de forma legível e aí os artistas procuram seus, seus objetivos e, e procura praticar dentro daquilo que acha que é que é viável para eles que é o melhor caminho para eles né? é, ainda falando no, no, no campo da, das letras aí é, é o... Eu, eu, enfim, a gente vive na era da, da desinformação, da fake news, e uma mensagem clara é, tem um peso muito importante. Qual é? vocês chegavam, as mensagens que vocês passavam, vocês, vocês, o, o crivo era de vocês mesmos, é, para que ela seja clara logo de cara, assim, ou vocês faziam um test drive com outras pessoas, para ver se a mensagem estava realmente... Claro o suficiente. Ah, a gente, né, não somos nós três, né? O Projetemos é uma rede. O Projetemos é uma rede com milhares de pessoas. Hoje, no, o nosso Instagram está com 70 mil pessoas, mas a gente tem grupos no WhatsApp em que a gente debate assuntos lá. A primeira, como eu estava falando no começo, né, a primeira ação da gente foi convidar os DJs para fazer parte do grupo para projetar. A segunda participação foi voluntária. Foram milhares de mensagens que a gente recebia no, no Instagram para saber como projetar, para saber qual projetor comprar, para fazer parte daquilo também. Então, a gente viu que a gente não era um, um coletivo, porque coletivo, um coletivo artístico, você presume um número contável de pessoas. Uma rede, a gente é uma hashtag. Então, qualquer pessoa que se sinta representada ou que queira falar algo, ela pode postar, projetar e usar a hashtag projetemos, que ela vai ser parte dessa rede, porque ela se sentiu é, na vontade de fazer, no fogo de fazer. Tanto que a gente criou em nosso site, projetemos.org, tem, tem uma ferramenta de, de texto gratuito, de texto... É, é, é uma ferramenta livre que a gente criou, que você tendo um computador, tendo um projetor, você pluga os dois, abre esse programa, e aí você escreve. E o que você escreve já está projetando na hora. Já temos. Aproveitar, então, já fazer a propaganda aí, é, para quem estiver vendo a gente e quiser é participar, o que precisa? Só tem um projetor, né? na verdade. É, é, sim. Só tem um projetor, mas também a gente tem nesse mesmo site, projetemos.org, tem um link para o é, nosso grupo de bate-papo, o, o WhatsApp. Lá a gente tem pessoas que projetam, lá a gente tem pessoas que criam é, conteúdo, designers, desenhistas, chargistas, lá a gente também tem grupo de debates. Porque as coisas acontecem a gente tem é, núcleos diferentes de pessoas. de pessoas que têm interesses diferentes ou que sofreram é, algum tipo de... É, tem alguma necessidade especial. E aí tem pessoas que fazem a defesa do movimento indígena, com mais propriedade do que eu. Tem pessoas que fazem a defesa do movimento negro, com mais propriedade do que eu. E aí lá a gente consegue debater, conversar e criar pautas para projetarmos. E aí tem, a gente você segue... Tem, você tem noção já de quantas pessoas já fizeram pro, proje, projeções via Projetemos? Assim? já Eita, perdi é uma conta boa pergunta. É, perdi a conta já. Mas de Mas, cidades, assim, dá, dá, dá para ter uma noção de quantas cidades já, já participaram? Todas as regiões já participaram. Todas, todas as regiões do Brasil e até fora do Brasil. A gente faz parte de... A gente tem é, grupos aqui de, de WhatsApp, vários grupos de WhatsApp que projetemos e nós fazemos parte de um grupo de grupos internacional a gente faz parte de uma rede internacional de projecionistas porque tem é, projecionistas é, na Argentina, no Chile em Nova York em vários lugares do mundo e aí a gente faz parte e às vezes a gente cria algumas ações é, globais, ações internacionais Projetasse mundial. E aí, a, imagino que a mensagem é na, na língua da, do país. Né? Exato. Quando tem alguém precisando, a gente manda a cartela ou recebe a cartela e projeta na língua da pessoa. E aí, a gente mostra que o planeta inteiro está conectado naquele problema, pensando naquilo e pensando nas soluções. que O é, é interessante disso, essas ações em rede, é mostrar que está todo mundo vendo o que está que acontecendo. Não tem mais nada escondido. né E a gente coloca na rua para todo mundo ver e coloca na, na rede social, para mais, mais pessoas ainda verem. O... E, e quando a gente projeta aqui, uma letra A fica do tamanho de um ônibus. E o prédio é gigante, os prédios são grandes. Sim. Imagina um, um texto falando, contando alguma coisa. Já, já conseguimos, uma, uma certa vez... É, recebemos uma denúncia, fizemos a projeção, na mesma noite, essa, a pessoa que tinha cometido um delito, tinha sido apreendida. Denúncia na hora. Denúncia na hora. Cara, deixa eu só dar um recado, quem que estiver vendo aqui, quiser mandar pergunta, é, para o Mozart, só escrever aí, o Mozart te responderá, se possível, claro. É, Mozart, deixa eu... É... Cara, tem, tem muita pergunta, dá, dá para falar o, é, acho que a noite inteira aqui só do projetemos, né? É, você falou do, de prisão, me, me remeteu até outra coisa, enfim. A, a, aqui em São Paulo, acho que isso se replica no, no resto do país, existe uma perseguição com pichação, especificamente, e com grafite também, né? Então, essas políticas de apagar grafite que existem há anos já em todas as cidades. E eu acho que tem uma sacada muito boa da projeção é que se tá incomodado, você desliga e acabou, né? Tipo, é, você, não, você não cria um, você não cria um, um grande conflito né, com quem tá incomodado com o seu desenho. Depois, um tempo, ele não, não está mais lá. E simplesmente, ele some. É, mas, mesmo assim, mesmo com essa efemeridade, é mais efêmero até do que um, do que um grafite, é, vocês tiveram algum problema com alguma mensagem que vocês colocaram algum lugar que vocês colocaram que a, sei lá, o síndico do prédio não gostou algo do tipo é, então, uma, uma coisa que ninguém imagina, né, que termina que todo mundo vem pedir a gente que é, por favor, coloca eu te amo, coloca quer casar comigo faz um <risos> pedido de casamento e a gente sempre fazia, achava lindo aquele emocionante, e aí a gente fez, certa vez e aí a moça pedida em casamento entrou em contato conosco disse e que disse que aquele, na verdade, não era o noivo dela. Era um perseguidor. Nossa! E aí, e aí, a partir daí, a gente parou de fazer esse tipo de ação em que outra pessoa não tem conhecimento, sabe? Claro. É muito, de, é muito delicado. É, mas, assim, a gente sempre procura evitar o confronto. Né? A gente não está aqui para combate... Corpo a corpo não, a gente quer debater ideias. A gente projeta nossas convicções e, e fatos, fatos científicos. É, tanto que nossa logomarca é como a gente projeta em casa. Que é, a gente não tem os equipamentos profissionais aqui, então o que, é que a gente faz? A gente empilha livros e coloca o projetor em cima. Então é a ciência, são os livros, o conhecimento que, que apoia o projetor, sabe? É, é, mas claro que tem muita gente que muita gente não tem gente que não acredita no que a gente fala já bateram na minha porta para perguntar o, o porquê que eu tava projetando que, que aquilo não era uma gripe e a pessoa bateu e disse meu irmão está com gripe disse, então por favor deu dois passos para trás então, o, o que aconteceu? Essa pessoa acreditou em alguém que disse que o Covid era apenas uma gripe. É só uma gripezinha, não é só uma gripezinha. A gente está vendo hoje, nós estamos chegando, infelizmente, a 500 mil mortos no Brasil. E é, são fatos. O fato agora é fazer as pessoas verem que estão sendo enganadas, que não há tratamento precoce, que tem que se vacinar sim, e se vai se dar a primeira e a segunda dose e, e espero que em cidades que não estejam recebendo a segunda dose Que recebam também né, Para poder fazer é, um assim, é. completo como você falou aí. É, o Mozete, a, a Duda fez uma pergunta aqui Eu acho que você até respondeu, mas se quiser complementar Ela pergunta Eu tenho a dúvida do que o motivou a começar né, Com o Projetemos Uhum então vamos começar do começo. É, não, não foi o projeto que me fez projetar. Eu sempre é, trabalhei com, com vídeo, vídeo de projeção. Eu tenho, tenho uma página que chama eletrobike. A eletrobike. Se você der, se você dá uma olhada aí, você vai ver. É, a eletrobike, ela é uma bicicleta que é um hub audiovisual. Nela eu consigo ligar. Pode é atender, atender, com vontade. Não, Michael Douglas vai atender. Michael Douglas é o cachorro, é isso? É, o é meu, é meu cachorro. <risos> belo nome, <risos> belo nome. E a Electrobike, Bike é um hub audiovisual, que eu vou andando com ela, ao mesmo tempo, projeto imagens e toco, toco músicas. Então, eu sempre fiz essa, essa, essa, essas experiências de projetar em prédios. E a principal era o DJ, motivação... e DJ ao mesmo tempo? Sim, sim, ao mesmo tempo. A gente fez muita muita coisa. Teve um trabalho lindo que acontecia com a prefeitura de Recife, que era o Olha Recife. Olha Recife é, é era um grupo de turismo criativo que a gente recebia um grupos de turistas, passeávamos pela cidade e aí no local específico que a gente parava, projetava é, uma imagem do Recife antigamente, naquele local como ele está hoje. E aí as pessoas viam no mesmo local como era antigamente, sabe? Uma paredezinha de um Forte, olha olha aqui como era o Forte, em 1700. É bem, bem curioso, bem engraçado isso. É, eu queria que você falasse então, você falou que a gente está plástico, né? Já que você está voltando... É, quando, como você começou nas projeções tal, eu queria que você falasse o que, que te levou às é, artes plásticas é, e qual é a sua especialidade, enfim, se é mais desenho, é, enfim, escultura, é, aí, tipo... é, eu sou transmídia, né? Transmídia, mas é, artes eletrônicas, vídeo, sempre tá, tá bem, bem próximo de mim. É, mas é, faço muita coisa. A gente fez um trabalho bem bacana lá em Recife, há muito tempo atrás, num projeto chamado Espada das Artes. E aí, no Espada das Artes, a gente invadia um prédio que fica ao lado do Mamã, que é o Museu de Arte Moderna lá. E aí, lá no Mamã, e a gente chamou ele de Mamãe. Museu de Arte Moderna é a Mãe. E aí, o Mamãe, ele foi... Ter, ele tinha o um coração de mãe. A gente convidou todos os artistas de Recife. Quem quisesse expor podia entrar naquele local e fazer a exposição. Era um prédio de três andares, e a gente conseguiu espalhar centenas de obras de arte lá. E aí, uma das obras, que era de Maria do Carmo Nino, a gente furou com uma furadeira e colocou um olho mágico numa mãe, e a gente conseguia espiar uma mãe. É bem engraçado essa obra. E... Bom, no metrô do Recife também, tem várias... Porque é só de Recife, né? Já falei, né? No metrô de Recife tem é, algumas obras que ficaram lá contando a história do, do Zeppelin, que lá, lá em Recife é a única torre de atracagem de Zeppelin que ainda existe que está lá. Bé, e braço, aí eu não sabia um... dessa informação. É, eu, eu e os Zeppelins nazistas faziam atracagem lá. Ele ia se movimentando e aí aqui no Nordeste está é, bem, bem próximo do... É mais próximo da Rússia, Europa, né? da Europa, então eles vinham paravam aqui para fazer movimentações. Aí, aí aqui tem o único ponto de atracagem de Zepelin que ainda existe. E aí tem um adesivo que eu fiz, um painel grande, deve ter uns 30 metros, que está no, no, na estação do metrô. E aí, todos esses trabalhos, eles têm algumas coisas em comum, que são trabalhos que estão em locais públicos, trabalhos que têm que ter uma ativação coletiva as pessoas passando para ver... Tem outro que está no, no metrô, por exemplo. No final do corredor em que as pessoas desembarcam, lá longe, uns 200 metros, está escrito uma frase que você lê. Seu dia hoje será incrível. Que legal, Só cara. que aí as pessoas vão, vão andando e chegando perto. Quando chegam perto, são os pixels desse tamanho, que aí a palavra some. Quando você está perto, você não lê mais. Só, vê de Só longe. que a mensagem... Só a mensagem já ficou gravada. Aí, o caminhar da pessoa é a ativação, ou a desativação da obra. Eu, eu percebo que a palavra é muito importante para você, né? Pro, no, acho que a, é, pois a, a, é. a palavra, a memória também tem um, tem um, um peso muito importante é, nesse, nesse trabalho seu. Né? E, e é engraçado que você, esses exemplos que você está dando de memória, de, de, de Recife, ele é quase como se fosse um é, o oposto de uma, de um, da duração de uma projeção, né? Que a projeção dura aquele momento e ela não está mais lá. Então, quem registrou, registrou, é, ou no outro dia vai ter uma, uma outra coisa, né? Como que você dialoga com essa com essa dualidade aí do efêmero e do, desse trabalho de resgate da memória para firmar ali, para ficar mais permanente. Pois é, é, engraçado isso. Tem um trabalho que é bem bacana hoje, que está lá em, em nossa mostra do Projetemos, que é uma obra de Maria Gadu, a cantora Maria Gadu, ela fez um vídeo lindo que fala sobre a memória e ela faz um percurso dentro do de São Paulo, segurando, porque ela é indígena, ela está segurando um bote e caminhando aonde existiam rios em São Paulo. E aí ela sai perguntando, onde fica o rio mais próximo? Onde fica o rio mais próximo? E caminhando onde está o leito seco do rio. É, pois é, essa coisa, essa persistência da memória, né? é curioso isso, eu não, eu não, não tinha é, pensado sobre essa coisa, da, a palavra e a memória. Mas é, é recorrente esse, esse, essas motivações. Eu, eu gosto muito das coisas que são afetivas, que criam é, é, afeto, que trabalham com, a, com o afeto. É, então, acho que essa recorrência vem muito muitas relações amorosas com, com a cidade, com as pessoas, com, com os, os caminhos que a gente faz. É, é, acho que é, é muito mais pelas motivações do que o objeto em si. é. Nem sei se eu te respondi, mas enfim. <risos> vou, ficar, vou ficar pensando sobre isso. Não, o, o bom é isso, a gente sai daqui e fica é. pensando sobre o... Mas é legal você falar do, do afeto, é, enfim, a gente está tá aqui no Arte Fala do Museu, a gente tem um outro projeto também, paralelo a esse, não, não, não, não tem ligação de fato com ele, mas se chama Mapas Afetivos, né, que é um projeto onde a gente entrevista as pessoas para perguntar que lugares marcaram essas pessoas, né, então é, é, é, a gente fala que não é o que a cidade tem a contar sobre você, né, mas é o que é, não é o que você tem a falar sobre a cidade, mas é o que a cidade fala sobre você, o que cada lugar diz sobre você, e acho que, é, enfim, conversando com você um pouco de Recife, assim, eu lembro de, da, eu fui lá umas três, quatro vezes, assim, eu lembro de certos lugares que, que você cria um afeto, né, você cria um mapa ali, que esse mapa se eleva, ele. é o mapa que você constrói a, a cidade, né? Mas a gente pode até falar disso em outro momento, acho que não, não é nem, nem para agora, mas acho interessante, você, você falava afeto, me, me lembrou desse projeto. E já que você falou da Maria Gadu, cara, e falando de música, o, a cena do Mangue Beat teve muita influência no seu trabalho, pouca? Como é que, como é que você estava inserido? Acho que você morava lá na época, né? Morava, morava sim é uma galera que veio um pouquinho antes de mim, né? Eu peguei, eu peguei já a segunda fase da, da, do movimento mangue, a galera que acho que uns 5, 10 anos antes. É... E tem influência, sim, tem influência porque foi, foi um movimento que me demonstrou muito, muito carinho pelas raízes, né? Literalmente, as raízes do mangue. Como o Chico dizia, é, é, é uma antena parabólica enfiada na lama, apontando para o céu, mas as informações estão lá na terra, estão lá na, na nossa casa. Então, a gente tem muito o que falar, porque a gente sabe ter, viver muita coisa. E, e a, a, a carga cultural popular lá é muito grande. Se tu for no carnaval lá, você pode passar o carnaval inteiro sem ir em Recife e passar viajando e você vai ter experiências fantásticas em, em... triunfo por exemplo tem um pessoal que fica com chicote um com máscaras é, tem, um, é, tem até os representantes radiola serra alta toca música eletrônica eles são de triunfo bem massa depois você escuta o som deles radiola serra alta vou procurar e aí e aí eles tocam fantasiados fantasia, não vestidos com as roupas desses personagens. Aí em bezerros tem o um Papangu, tem muita coisa, tem muita coisa para se viver em Pernambuco e que não... e está tá completamente fora do, do roteiro oficial. né Oficialmente a galera é, do, do, do governo sempre estimula você ficar ali na, no Marco Zero, pegar aqueles shows popes, mas nas ruas de trás tem um dia de desfile de, de La Ursa. Eu fui nesse... Quando eu fui, eu fui, cara. Eu achei muito legal. Eu achei muito... muito. Off carnaval, assim. Cara, que isso. muito legal, muito legal. A galera tem um medo, né? É isso, né? Carnaval, muita gente e tal. tem essa Todo mundo falou, você vai se assaltar. Tipo, cara, é. deixa, deixa eu me divertir um pouco. Mas assim, foi muito legal. Porque é isso, era, um, era uma cena paralela, praticamente, eles estão num outro mundo, é, sim. Né? E, sim. Mais, e, e mais raiz mesmo, né? Mais... Sim, exatamente, é, exatamente. Parece mais legítimo, assim. Mas e lá legal. tem, tem a, a Avenida Larga, que eles fazem tipo um sambódromo, transformam no sambódromo com arquibancada, e nesse lugar tem um dia para desfilar Laursa, tem um dia para desfilar, um desfilar Caboclinho, que são os índios. Tem um dia para desfilar é, Maracatu Rural, um dia para desfilar Maracatu de Baco Virado. Você participava e... também de, de, de grupos de Maracatu? A estava falando Sim, que Maracatu. você encontra o VJ e o DJ, você também se arriscava como músico? Não que é. não que DJ não seja músico, tá? Não, não, não, não, não mas tem, tem, tem diferentes tipos de DJ. Eu não, sou, eu não era criador, não. Eu era discotecário, eu discotecador. Eu discotecava e fazia festas, fazia. Minha questão é estética, né? É, é performática, estética. É... Eu não sou produtor musical. Mas eu tocava, tocava no Maracatu, sim, tocava tambor, tocava alfaia. Tô tentando lembrar o nome de um grupo, de um amigo, eu tenho um amigo que mora lá até hoje. Ai, cara, como... não sei o que fulor o nome da banda dele. Talvez você até conheça dessa cena aí. Não esqueci o nome mas enfim, ele é. teve, eu lembro que ele, tinha, tinha um, um, ele teve um pequeno hit nos anos 90, já tipo no rescaldo aí do Manguebeat, que chamava Música Pra Pular Brasileira mas, é. eu, eu não lembro o nome da banda, agora esqueci, mas enfim é, mas cara é, falando, falando também dessas a, a intervenção que você fez na, na igreja de Nossa Senhora da Conceição dos, dos Militares é, onde é isso daqui? isso aqui é Recife né, também, né? É, eu também, mas engraçado que isso surgiu agora, é, foi a, a, acabou de acontecer, foi um mês atrás, é, foi uma ação que eu fiz com o Retinantes, que era um grupo de VJs que eu fazia parte, é, e aí eles chamaram para fazer, quem contratou a gente foi uma, a empresa que restaurou a, a, a igreja, né? A igreja passou vários anos fechada, sendo restaurada. Imagina, eu, eu acompanhei algumas partes lá, eles restaurando, raspando algumas grandes partes com bisturi na mão. Assim. Incrível o trabalho deles. E aí eles quiseram mostrar como foi o resultado, como estava antes, como ficou depois. E aí a gente fez, é, usamos, escolhemos uma parede, usamos cinco projetores para fechar, envelopar a parede. E aí, é, nessa parede, tinham as janelas, tinham, vários, tinham os balcões, e aí a gente conseguiu mostrar vários exemplos das coisas que iam acontecendo. E aí a gente convidou também o Játlis. Aí estavam com a gente o, eu, Gabriel Furtado, e o Miranda. Játlis é iluminador. E aí tinha uma narração que ia contando. Durante, durante o processo, a gente encontrou várias pinturas no retábulo. Aí iluminava essa parte do retábulo e as pinturas. E aí tinham as iluminações que iam sendo acionadas de acordo com, com a narração, tudo automatizado. Isso era, na, isso era na fachada da, da, da igreja mesmo, né? Não, dentro, dentro. Ah, dentro? Ah, achava que tinha sido na fachada. Não, era dentro. Foi a coisa que ficou acontecendo lá durante um tempo. As pessoas tinham que se inscrever, entravam cinco pessoas para assistir e, e ficou durante um mês acontecendo. Ah, porque você falou que foi agora, né? Recente, né? É, mas, isso. Mas uh... Pô, eu fiquei bem, bem curioso. Inclusive, da, das primeiras vezes que eu vi projeção na minha vida, videomapping, na verdade, foi numa igreja. E era uma igreja em Bogotá, cara não lembro onde que era. Acho que era Bogotá ou Medellín, não lembro. É, acho que era Medellín E eu, eu lembro que era, ele era muito interativo, assim, mas é, não, não, não tinha uma história, era só o vitral que quebrava, descia a água... A Essa é uma das coisas que, que eu falei pra você, que eu acho que mudou durante esse ano, né? Que antes era muito efeito visual das pessoas ficarem... Ei, então olha que massa? Agora não, agora as pessoas têm necessidade de, de, de levar... Um contexto mais orgânico e mais, mais informativo, até, palavras, frases e, e recortes de papel, trabalho de artes plásticas mesmo, colagem, coisa orgânica. O projeto, temos é, a primeira projeção, vocês fizeram direto em São Paulo? que assim, aqui, nesse, nesse lugar que eu estou, Felipe Spencer já morava aqui desde 2017. Então, já aconteciam projeções aqui esporádicas em algum, alguns protestos. E aqui também é a avenida onde passam os protestos. Então, quando passava o protesto, a gente, tum, acendi o projetor e mandava a mensagem. Então, isso já acontecia aqui. Então, sim, a, a, a, as primeiras projeções foram aqui, na época eu estava no Jabotão, aqui e lá. Aí eu, aí eu projetava de lado de Jabotão e experiência daqui e aí depois espalhado pelo Brasil, pelo mundo. Fazer uma pergunta que eu, a resposta pode ser bem óbvia, mas eu, eu queria ouvir de você assim: qual que é a diferença de projetar em Jabotão e projetar em São Paulo? Então, aonde eu morava, o prédio não era tão grande, então e, e era mais horizontal. Existem diferentes diferenças nos formatos de como fazer, né? Aqui a gente tem um prédio que é mais retangular, é, quadrado, mais vertical, quadrado, puxado para o vertical. Lá em Jabotão era um conjunto residencial que os prédios eram é, horizontais. Então, a, é, visualmente, essa é a primeira diferença. Depois, o impacto de aqui ser, aqui na Avenida Consolação, ser uma das avenidas mais movimentadas do Brasil, né? É, e a gente consegue, consegue um alcance real na, ao vivo. É, real e acho que espalha muito com a, a, isso que eu queria perguntar para você também. Assim, a importância... É, enfim, a gente acabou de falar né, do, do galo da madrugada, que pode ter sido talvez o seu maior público presencial, mas eu acho que o alcance que você tem com o Projetemos é muito maior, né? Pelas, pelas redes, né? Eu acho que... Sim, é, um projeto, pelas redes, é, sim. é um projeto que, sem a rede, ele não teria o mesmo impacto que, que tem com, enfim, com, essas, com esse compartilhamento. É, eu vou te falar... É, acabou de entrar a Dani aqui, amiga minha. Ela disse. É, Dani, pode mandar pergunta loca... para ele aqui, se quiser. Fica é, à vontade. Eu duvido, Dani, fazer uma pergunta. <risos> Vê só. Por exemplo, tem locais em que só o projecionista enxerga que ele está projetando. Mas é um local incrível, a foto lindíssima, lá em Santa Teresa. E aí eu vou dizer para ele, não projete porque ninguém vai ver? Não, de forma alguma, porque a gente sabe o resultado, a potência da imagem. Então ele projeta, fotografa e nos manda e a gente posta. Essa postagem alcança milhares de pessoas às vezes tu pode estar num local que tem visibilidade para a rua mas que não tem tanto alcance aqui a gente tem uma rede de mais de 70 mil pessoas então dependendo do que a gente vai falar pode rodar por pessoas que a gente nem conhece sendo compartilhadas, sendo é, enviadas por hashtag então quando a gente posta e coloca hashtags, ela tem alcance nesses núcleos é, teve teve algum lugar assim que você achou mais inusitado que você que você viu de que foi projetado <risos> sim foi uma das das projeções que teve maior alcance também é, um, um colaborador nosso ele projetou dentro de uma privada a foto de um antagonista nosso <risos> <Eu> imagino, <risos> imagino quem seja, imagino quem é. seja. e aí acordou, né, que aquele, aquele era o lugar certo daquela pessoa tá E aí... É, teve uma peça incrível. Aqui. acho que esse é, esse é um bom exemplo do... Tinha um espectador só, mas aí com a internet tem muito mais, né? Muito mais espectadores. Uhum, sim, sim, sim, sim. É, ah, o Johnny aqui tá, tá perguntando. O Mozart, se vocês chegaram a sofrer alguma ameaça dos Minions. Ah, é, Johnny, tudo bom, Johnny? Então... Já teve, já teve gente que chegou lá e, e mandou avisar no porteiro que não queria que projetasse na casa dele. A gente, como eu falei, a gente não quer confronto. A gente quer passar mensagem, a gente quer o diálogo e a gente quer trocar, trocar ideias e, e argumentos. Se ele não concorda, ok. A gente liga na hora. Projeto em outro lugar. Entendi. É, cara, é, eu estava lendo aqui também que vocês fizeram um projetos com o com Greenpeace, com, é, projeção, em atos do Greenpeace, né, do WWF Isso. também, e da ONU. Se você puder falar quais foram esses projetos e se eles chegaram até pois vocês, é. como é que foi. Pois é, a partir do... Como, como eu te disse também, é, temos núcleos de, de diferentes... É, interesses, grupos de diferentes é, é, alcances dentro do nosso do nosso, é, do nosso grupo né? a ONU a, veio até a gente para falar sobre os refugiados nos procurou para a gente fazer uma ação lá em Roraima lá em Porto Alegre e, e espalhado pelo meio do Brasil também e a gente fez uma ação de alguns dias para em Brasília também para a gente para tratar sobre os refugiados principalmente em locais onde havia um centro de atendimento a refugiados sabe? e a gente conseguiu fazer é, é, essas projeções lá a WWF Greenpeace a gente fez diversas diversos, diversas ações juntos é, de, de sobre distribuição de comida, sobre é, proteção à, à natureza, o, o óbvio, que né? a gente é, deveria saber que era óbvio fazer isso, cuidar da natureza. Eu fiz até um trabalho, um trabalho que é meu, é, eu digo é meu porque não é Projetemos, é, foi criação minha, né? e foi um trabalho de artes plásticas, onde eu convidei é, cinco artistas plásticos para cada um passar uma. Eu queria fazer um, um vídeo arte para ser projetado e que o tema fosse a, a relação do ser humano com a natureza. Como debater essa relação a partir de uma, de uma videoativação é, ao ar livre, sabe? Aí foi bem bacana. Dorival Cuquinha, Cuquinha, ele fez um vídeo arte sobre é, a carta de Peruvais de Caminha. E a grilagem. Que ele, fez, ele fez uma pergunta básica para mim, que ele disse, Olha, eu faço essa pergunta a todo mundo e 99% não sabe. Então, nem fique com vergonha de, não, de, de dizer que não sabe. Sabe o que é grilagem? Que todo mundo fala e a gente ouve quase todo dia. mas não, eu não sei o que é grilagem. Grilagem é pegar um documento, escrever lá, este terreno pertence a... Aí você aí bota o nome do teu avô, Pega aquele documento, coloca dentro de uma caixa Com cheio grilo, de né? grilos. É, é cheio eu, de eu, grilos. A primeira vez que eu vi isso eu achei que era mentira. E aí, os grilos vão comer, vão cagar, vão mijar em cima. E aí, daqui a um mês, o papel vai estar tá envelhecido. E aí, o cara vai pegar aquele papel e vai dizer: Ó, aqui, ó. Esse documento aqui era do meu avô. Como eu sou neto do meu avô, essa terra agora me pertence. Então, é assim que eles, eles falam. E o falou da primeira grilagem do Brasil, que foi, a, segundo ele, a carta de Pero Vaz de Caminha. Interessante. Que aí, na carta de Pero Vaz de Caminha, ele descreve como eram as terras, como, como eles é, faziam a abordagem para as índias, está tá escrito lá, elas estão nuas, e mesmo a gente encarando suas vergonhas, elas não, não se intimidam. Então, entre outras coisas, fora os sequestros de índios que eles levaram pra, para, os, para os reis. Né? É, Catarina, Catarina Suleiman fez um trabalho delicadíssimo. Que ela reconstrói, ela, na verdade, ela constrói uma, uma imagem de um útero só com pétalas de flores. E é um trabalho bem, bem suave e potente ao mesmo tempo. E aí vários artistas participaram da, dessa primeira edição. É, já que você falou da Catarina Mulher, né, eu estava lendo aqui também que vocês fiz, fizeram um projeto com a Grafite Queens. É, queria que você falasse um pouco disso, né, porque a gente tem falado... A gente mapeia arte no espaço público, seja lá ela qual for. Né? E tem hum, uma, grafite, tem. É, grafite é, enfim, é abundante em São Paulo, sabemos disso. E queria que você falasse como é que foi essa... É, esse, esse, essa troca, né? Se elas de, desenhavam algo para você ou se era um desenho que existia em outro lugar, era uma foto que era projetada. Então, elas ela têm um festival de grafite feminino que acontece e ele é físico, ele sempre foi físico. Tá? As meninas viajavam para um local, Fortaleza, e acontecia essa, essa ação lá. Só que nesse ano não pôde acontecer. E aí, elas criaram obras virtuais, obras digitais, de acordo com os formatos que a gente sugeriu para elas, e elas nos mandaram. E aí, a gente criou esses grafites digitais. É, pela primeira vez, elas tiveram um grafite só sendo executado, não, é, em dois locais diferentes, em duas cidades diferentes do Brasil. Aí, era o que elas viam, as fotos os vídeos, acontecendo em Porto Alegre ou em Manaus, por exemplo. É experiência nova para elas, que são mais acostumadas a, a lata e sujar o dedo de tinta. Tem que fazer uma, um trabalho em escala menor, um desenho no papel, para nos mandar para a gente. é que faz a parte da digitalização e ampliação. E, imagino que elas devem ter gostado do resultado. Eu fico, é curioso, né? Sim, sim. E dá para a gente fazer live, né? Dá para a gente fazer alguma coisa ao vivo, de, de, de ligar a câmera e ver a cidade acontecendo. Uma vez a gente fez um lançamento de um filme para assim é Um filme, não, ao invés de ser lançado no, no, no aplicativo, ele foi lançado numa projeção e as pessoas assistiram a projeção. A gente colocou a. a a câmera aqui ligada e as pessoas assistiram ao lançamento projetado, foi é bem massa. Cara, uma curiosidade, é... eu nunca vi isso em nenhum lugar, assim, mas existe projeção 360? Então, sim, tem, tem, depende da quantidade de projetores que você tem, assim, que você consiga usar, né, então você consegue montar um ambiente que ele seja inteiramente projetado, eu vi a exposição, eu vi virtualmente, né? não vi de verdade não, mas a, a, uma exposição de Van Gogh, que era, era fabuloso, um local, um local gigantesco, com mais de 150 projetores. Acho que eu vi isso daí, eu vi isso daí, eu lembro. E no um chão, na, nas paredes, no teto, em todos os lugares era, era só a projeção. É, que eu fico bem curioso, pra ser... porque é isso, né? a gente tem feito algumas filmagens em 360, mas não é um conteúdo que você consegue projetar simplesmente, né? Não... Você tem que ter uhum. uma... dar conta de todos os ângulos e contar com a parede também certinho, não é uma... você não está dentro de uma bola, né? É, é exato, é, exatamente. É... Tem, tem essa... Mas dá para fazer, né? Tem, tem locais que dá para fazer. Tem um, um, um... você pega um local preparado para isso, um... um planetário, por exemplo, planetário, e aí sim. dá Dá para projetar 360 naquilo ali. Tem aplicativos que fazem isso. É só você juntar a quantidade certa de, de projetores e saber fazer. O seriado do Mandalorian, ele, ele não usou. Ah, ele usou é... um fundo verde ali, né? Não, então. Ele não usou. Não, fundo, é na, verde. Na fundo verde, desculpa. É um monitor, né? É um monitor com... ele usou monitor, Ele usou o monitor, é... botou LED e, e, e filmou a, a, a, o sinal de vídeo. É, eu, eu vi isso daí, eu fiquei bem impressionado. O Moça, deixa eu te perguntar, cara, você falou das suas obras lá em Recife, no, no metrô, é, você não tem vontade de fazer uma em São Paulo também, não? Você, a gente tem, você tem feito muita coisa efêmera aqui? Você não tem vontade de deixar, um, deixar o, a sua pegada aqui, de fato? É, pois é, já tá na hora. Já, eu tenho pensado numa, numa escultura, eu quero fazer uma escultura de bronze. Eu quero fazer a escultura do dos livros que suportam o projetor. um projetor e os livros embaixo. Eu quero fazer essa escultura. E já está na hora de fazer algo, algo por aqui também. Eu fiz muita, muita projeção aqui em São Paulo, mas vamos deixar alguma coisa, uma marca em algum lugar. Né? Já marcou o coração das pessoas. É, vamos ver. Se a gente puder ajudar de alguma forma, a gente está... A gente, o Arte Fala do Museu serve como um canal de divulgação né, da, da arte do artista, né? mas a gente quer também dar um apoio, de alguma forma, para que os artistas consigam fazer também. A gente está uhum. bem, né, tá bem nessa fase de identificar projetos, se tiver algum, a gente pode falar depois também. Mas, mas, valeu. Quem sabe? Quem sabe a gente, a gente, consegue, a gente consiga fazer isso. Ô, Mozer, a gente está chegando quase no final aqui já, cara, do, do nosso papo de uma horinha, é, mas antes de acabar eu vou te fazer a seguinte pergunta, a gente tem falado com todo mundo, isso não é nem de agora, é nem da pandemia, mas desde que a gente começou o projeto, de como que a arte é transformadora na vida das pessoas, né? as pessoas têm acesso à arte e isso muda é, automaticamente a vida das pessoas. Se você tira uma arte, principalmente do ambiente urbano, se você tira uma arte, a cidade fica uma outra cidade, muda a cara, as pessoas sentem, um, tem, existe um vazio ali. O seu trabalho, é, tanto o permanente quanto esse trabalho mais efêmero do, do Projeto efêmero só na exibição, tá? porque ele tem essa, essa cauda longa aí né? na, na internet que é, que é incrível realmente, mas eu queria que você contasse alguma experiência que você teve de alguém que teve contato com a sua obra, seja ela qual for, e que foi afetado de, de, de alguma forma e você teve acesso a esse depoimento, seja da pessoa em si ou alguém que falou para você depois, mas é de como que a arte transformou a vida dessa pessoa de alguma forma uma arte que você criou, que nasceu da sua cabeça e você colocou no mundo. Eu queria que você contasse alguma experiência assim que você teve. Olha, duas coisas é, que eu percebi. Uma em relação ao Projetemos. Não é uma criação só minha, mas está dentro dessa cabe nessa pergunta. É, eu recebi outro dia um, um amigo me mandou, ele dizendo: Olha, como o mercado de projeções mudou. Aí ele me mandou o print de um. De um conflito digital de uma empresa X de aluguel de projetores. E dizia assim: alugue projetores para projetar na janela. Fale com a gente. Então, a, a forma dessa. dessa a, a, do próprio mercado se comportar é muito em relação a como a gente abriu essa possibilidade de, de atuação desses profissionais, sabe? É. Outras empresas disseram para gente que todo mundo está trabalhando. Esse mercado que a gente estava com medo que tivesse parado, os VJs estão trabalhando, estão projetando de suas casas, fazendo as ações, fazendo é, ações com até outros clientes novos que viram essas possibilidades. Não só é, a, agências de publicidade, mas sindicatos para levantar suas questões, fazer suas defesas. Então é, tá todo mundo é, ativo durante esse um ano e meio, graças à ativação que o projetemos tem feito no mercado né, nas cidades. E outra uma, uma coisa bem bem bonitinha, eu, eu não foi nem com arte, mas com arte-educação, né? Eu trabalhava no Instituto Ricardo que eu gosto muito daquele museu, e aí recebendo grupos de crianças e falando sobre é, as obras de arte e sobre as armas, o, o é, um gabinete de armas que ele tem. E tinha uma criancinha assim, que estava bem com o olho arregalado, assim, olhando para mim. E aí, no final, quando acabou tudo, eu me despedi de todo mundo. Aí ela chegou para mim e disse, ouvindo você, dá vontade de estudar história. Ah, que fofo. E aí, e realmente é, pô, porque... É, se tu pegar um livro de história, faça experiência, abre em qualquer página. Se não tiver uma foto de uma obra de arte, tem uma coisa errada. E a é massa tu, tu vê que todo o movimento social do planeta está tá descrito nas obras de arte. Ah, o Projetemos ele é um retrato desse momento político da gente, esse, é, dessa política social planetária. Ele é um retrato disso. Tanto que nessa exposição do MAC, e até que queria convidar as pessoas que estiverem em São Paulo, em São Paulo, ou vindo para São Paulo, marque é a visita lá ao MAC, MAC USP, para ver a exposição. É uma exposição internacional com apenas um brasileiro, que são os Projetemos. Então, é, é, e nessa nessa sessão, a gente convidou vários artistas que fazem parte da nossa rede para estarem juntos lá com a gente, criando vídeo-arte, criando vídeo-ativações, tem muita coisa bacana. E é, é isso, a, a arte ela, ela é um espelho desse momento político. Então, vários movimentos e contramovimentos estão todos inseridos dentro, dentro da história da arte e da história mundial. Mozart, cara, valeu demais, super simpatia, espero te encontrar em breve, assim que eu vacinar, a gente marca aí, eu não moro muito longe de você não, você mora na Consolação, eu moro na Barra Funda, só uma pernada, uma pernada de bicicleta, eu chego aí. Mas, vai lá é... no BAC. Hã? Vai lá no BAC. Vou, vou mesmo, eu acho que esse final de semana vai ser a, vai ser a deixa. É, mas valeu mesmo, cara, parabéns pelo seu trabalho, falemos fora aqui da live, de projetos e ideias. Projetos Sim. e projetemos. É, <risos> mas parabéns mesmo pelo seu trabalho, mais do que necessário em tempos como esses que vivemos, que vivemos agora. E valeu mesmo, cara. Obrigadão. E a gente vai se falando. Abraço. Valeu, grande Obrigado abraço. Obrigado todo mundo que participou também. Valeu. Tchau.